Bom, é, para mim, o IEFSU de Minas representou uma oportunidade de mudar de vida, de fazer o curso dos meus sonhos e conseguir lutar e entrar no mercado de trabalho. A gente, como uma instituição federal, acho que a gente deve muito à comunidade. E é muito gratificante a gente poder ver a felicidade de um produtor, da gente chegar lá e prestar um, um bom atendimento a ele, dar uma devolutiva para ele, porque a gente está aqui estudando, é totalmente gratuito e eu acho que a gente deve muito isso à comunidade. E a nossa região é um pouco carente nessa questão. E o Instituto Federal aqui é muito importante, desenvolve diversas atividades de extensão em diversas áreas, é, levando tecnologia, informação, conhecimento, melhorando o dia a dia do produtor, melhorando a comunidade, melhorando tudo em si, melhorando o seu trabalho, o seu desempenho no dia a dia.